Eu vou votar no Ricardo Young, porque ele é um candidato que representa uma novidade na política, que é ter gente séria comprometida com o desenvolvimento sustentável, comprometido com a qualidade de vida nas nossas cidades, que começa exatamente por nós termos, nas câmaras de vereadores, gente séria trabalhando por nós. É por isso que eu vou votar no Ricardo e é por isso que eu peço que você também vote nele.